As que amamos, e também aquelas que ainda não conseguimos amar. Eu sei, meu Jesus, que a bênção é fruto do teu amor dentro de nós, e agindo através de nós. Por isso, eu agora te peço. Enche o meu coração com o teu amor. Sim, Senhor. Creio que o teu amor está me planificando, e com este amor, posso agora abençoar meu cônjuge, meus filhos, meus pais, meus sogros, meus familiares, meus amigos e meus vizinhos. Em teu nome, Jesus, eu também abençoo as pessoas que tanto me magoaram, me prejudicaram e me ofenderam. Senhor! E a Tua benção restaure o coração de todas estas pessoas, e as encha de amor e paz. Eu abençoo, em Teu nome, tudo o que me cerca. Minha casa, meu trabalho, meus empreendimentos, e todos os bens que me deste. Por eles, Senhor, eu Te agradeço. E agora, Jesus...